Se, Adriana, o coordenador falou, se você, Adriana, continuar indo para o programa Pão da Vida, continuar fazendo viagem, você não vai ter oportunidade da igreja. Queridos, isso dói, irmão Israel, isso dói. Se você continuar, você não vai ter condições de fazer, ter oportunidade na igreja. É complicado, né? É lamentável. É lamentável. Mas, que com certeza, queridos, eu choro porque. É, irmãos lá de Santo Antônio dos Palmares, hoje já tinha alocado o carro para a equipe viajar. novamente, vídeo foi interrompido. É, os ouvintes estão pedindo para o senhor falar novamente. É, os ouvintes realmente do Face, é, que realmente estão pedindo para eu repetir. Essa fala porque a internet é que tinha caído. Eu falei que... Vou repetir rapidinho. A Lene, uma menina que tem 5 anos de hospital, quis batizar-se com seus 12 anos. E o coordenador disse que ele não podia batizar porque ela fazia parte daquele pão da vida. Veja bem. A ah, Raika é eu já falei de deu para vocês entenderem. Essa é uma que pregou. Também se viesse para o programa... Não podia participar e que ele, o presbítero, ia dar assistência, contudo, não está dando nenhuma oportunidade a essa criança. Veja que coisa. Tiago e Jonathan também foram Eu também, sentia. praticamente impedidos. E estou repetindo Eu porque não, tá. já está no, a, a internet. Ah, bem? Ah. Veja bem. Então você desfez. Olhe por mim. A tia Adriana, que é aqui do Cabo para ir para uma congregação aqui do Cabo. Um dos coordenadores disse, eu não conheço a equipe, não pode vir para a Irmãos, eu sou do Cabo, quer dizer, sou do Recife, sou do Cabo. Pão da vida até Rio de Janeiro, a irmã deu testemunho. Lá na Holanda, sorte de tá estar ligadinho, conversou comigo hoje, ontem, e disse estava ligado. Então, eu, eu não sei, queridos. E como já disse, procurei falar, como meu pastor presidente, já fui lá três vezes, não consegui. É... Liguei, liguei já nove vezes, não consegui. E para saber se é ordem dele ou não, mas por último, acho que seja, porque lá em Santo Antônio dos Palmares, hoje a equipe ia para lá. De repente a, a irmã manda dizer, Cabral. Você ainda pode vir mais com a equipe. Você ainda pode vir com a equipe. Porque o pastor Ailton não permitiu a equipe de criança vir aqui. O pastor não permitiu. E eu quis perguntar ao pastor, mas não tive oportunidade. Será que realmente é do pastor Ailton? Não sei. Queridos, sou presbítero diácono. Da Assembleia de Deus, 20 anos. Aliás, 18 anos como diácono. 26 anos como presbítero. Nunca fui chamado de atenção. Sempre cuidei das crianças. Por onde passei? Sempre os pastores, acredito que nunca tiveram de que reclamar. Andava com meninos e fazia meninice. Hoje estou sofrendo, chorando. Quase aos meus 75 anos. Aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque quando eu disse, vou parar, na Coab 3, Deus usou o irmão do pastor Elci Ribeiro, não sei qual foi deles, chegou a mim e disse: Você vai parar porque eu tenho entregue esse trabalho em suas mãos, porque você vai parar? Você vai entregar a quem? Eu não tenho cuidado de você? Ai de ti se parares! E eu então obedeci e continuei, e faço já hoje. Como você viu o testemunho da Leovandra, que entrou na equipe com 7 anos, hoje com 30. E muitos testemunhos. Deus tem feito milagres, queridos. E lamentavelmente estou sofrendo. Sofrendo. Passei 18 anos e 8 meses na Rede Brasil. Voluntário, fazendo a obra. 18 anos e 8 meses. E que com certeza eu saí de lá. Por que saí? Porque duas horas de programa, 18 anos e 8 meses. Voluntário, de graça. E eles disseram que é para vocês, se alguém importante que tiver condições, então me ajude com oração, me ajude com oração. Eu amo as crianças, eu amo as crianças. Estou pertinho de partir, estou chegando a 75 anos, Deus me conservando. E, lamentavelmente, estou sofrendo, porque se Jesus disse... Aos discípulos, não impeçam das crianças virem a mim. Alguém está impedindo as crianças virem ao programa Pão da Vida. Por quê, meu Deus? Por quê? Queridos, não ignore. não é um desabafo. É porque se eu não falar isso, eu vou completar 75 anos, eu não aguento. Eu tenho que dizer. E se eu partir hoje, vocês ficam sabendo. E não estou dizendo escondido, não. Quando eu, eu viajo, eu digo para onde vou, porque eu não estou fazendo nada escondido. E as crianças estão sofrendo, porque tem criança, teve mãe que disse que a criança está passando mal, perguntando, Mãe, por quê? Mãe, por quê? Uma criança disse, eu vejo lá no programa, e eu não posso ir, por quê, mãe? O que está que acontecendo? A criança não entende. Queridos, olhem por mim, o programa está diferente, tá? mas eu tenho certeza que tem pessoas ouvindo, então, eu até chorando comigo, porque eu não estou maltratando ninguém. Eu estou apenas dizendo o que eu estou sentindo e pedindo oração para que eu possa continuar fazendo a obra do Senhor. para Eu quero ler uma mensagem aqui da Terebriana. Ela está ligadinha conosco aqui é através do WhatsApp, está ouvindo tudo isso que o Senhor está falando e ela pede para mandar uma saudação para ela, para Manu, para Ávila, a Axa. E ela diz que estão todos ouvindo. Como sempre, está uma benção Parabéns ao radialista, tio e amigo das crianças. E ela fala que a Sarinha cantou um lindo louvor, honra um e glória ao Deus criador. É, voltando, queridos. Perdoe-me se vocês talvez se alguém não estiver aprovando, é apenas para não dar até um infarto aqui. Por isso eu estou falando isto. Espero que vocês me entendam, me compreendam e oreis por mim, tá certo? Mas vamos continuar, porque só como eu estava falando dos irmãos de Santo Antônio dos Palmares, eu vou continuar. Irmãos de Santo Antônio dos Palmares, vocês disseram que eu perguntei qual o motivo que ele impediu, ele não sabe. Também não sei. E não consegui. Perguntei ao meu pastor aqui da área, Valdésio, e ele disse não sabia. E assim estou sofrendo. Mas os irmãos, ores por mim. tá certo? Não esqueça de orar por mim. Que Deus, portanto, aí... viu os irmãos de Santo Antônio de Palmares. Desculpem. Eu não estou indo. Não é porque eu não queira ir. É porque, lamentavelmente... Foi proibido a equipe de criança ir compartilhar com vocês a festa de vocês. Que Deus abençoe todas as crianças. Que Deus abençoe todos os ouvintes do Pão da Vida. E que qualquer coisa depois falarei mais. E pode compartilhar, porque eu não estou falando escondido não. Nem estou falando do meu pastor aí eu outro não. Talvez ele não saiba disso. Talvez seja coordenador por conta própria, não sei. Não, alguém diga a ele que eu falei isso. Meu telefone é 988-8681-5218. Uh, 8... me... esqueci, esqueci até o meu nome de telefone. Diz aí, Alícia: é, é, 9... 816... 98681-5218. Esse é o meu telefone. Pode passar para o pastor aí. Outro para ele liga para mim que eu não consigo falar com ele. Mas se ele ligar para mim, eu atendo. Amém? Queridos, mas vamos dar uma continuidade. Porque. O hino 126 diz, os melhores hinos e poesias foram Por escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Então vamos cantar!